Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras de plantão. Vamos fazer um treinamento hoje que vai trabalhar não só a parte superior, vai trabalhar braço, vai trabalhar abdômen, vai trabalhar muito... Mas para isso só um recadinho, vamos bater 800 comentários, é a meta agora, 800 comentários nesse vídeo, esse vídeo passando de 800 comentários, irei selecionar 100 pessoas que irão faturar a ficha de treinamento 0800 mais a minha consultoria durante um mês e três felizardos vão ganhar aquela cinta modeladora sinta abdominal, que ajuda você a perder medidas, ficar na postura, é isso aí, 0800. Quem conhece o trabalho aqui sabe que é sério, tem seriedade e você vai participar, mas para isso tem que ser inscrito. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, você não vai pagar nada ainda vai concorrer a isso só porque comentou. Manda aí de que cidade você está falando. Mas vamos começar nosso treinamento da seguinte forma quadril, você vai flexionar os seus joelhos à frente, dessa forma vai caminhar com ambas as mãos, assim, caminhou ok, parou, tá parado aqui? ok, então, segura trava, toca no seu ombro com a mão direita ombro esquerdo, mão direita ombro direito mão esquerda, pegou? estou fazendo força mesmo, ficou assim vai voltar à posição inicial descer Subiu. Eu sei que vai cortar aí a mãozinha aqui, não tem problema não. O importante é que tem que tocar aqui, tá ok? Você pegou, eu vou tentar ficar enviesado para você poder visualizar melhor o movimento. Vamos lá, porque eu sou um pouco alto, aí o espaço é pequeno, acaba que não dá para vocês visualizarem. Mas vamos lá. Desceu, foi, parei. Está visualizando? Não tem problema de cortar minha mão não. Vocês estão vendo aqui. Estou na posição de prancha. Mão direita... Ombro esquerdo, segura. Mão esquerda, ombro direito, segura. Volta à posição inicial, subiu, desce, toca no chão. Uh, vamos embora descer de novo. Vai dar aquela caminhada, parou. Mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Volta, toca no chão, subiu. Toca no chão, subiu toca no chão, subiu, desceu, vamos a 4, fez a posição, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, volta, toca no chão, subiu, toca no chão, subiu, toca no chão, subiu, Toca no chão, subiu e mais uma toca no chão, subiu. Vamos fazer a quinta agora para nós finalizarmos esse treinamento que ele puxa pra caramba. Fez a prancha, ok, tô a prancha, então vem. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, volta. Isso, subiu, foi, um, foi, dois, foi, vamos dar um pouquinho, três, foi. 4 foi, e a última 5 foi. Ah, tem certeza que você, meu guerreiro e meu guerreiro, me acompanharam. Se não acompanhou, não tem problema. Basta voltar esse vídeo e fazer devagar, dentro dos seus limites. Entra aí na descrição desse vídeo que tem informações sobre o nosso grupo fechado de treinamento. Treinamentos completos que não são postados aqui no canal. Além desses treinamentos completos, nós temos nutricionista cardápio nutricional, dicas de alimentação, treinamento completo. Olha quanta coisa que você tem. Vários tipos de treino para você poder atingir seus objetivos. São 30 dias intensamente de treinamento completo mais cardápio nutricional para você, ó. Verão tá aí. Dá tempo. Basta você querer. Entra na descrição que você vai conseguir atingir seus objetivos. Até o nosso próximo encontro.